E entra uma batalhainha, pelo menos em Não, porque aí entra mosquito Essa hora é a hora que entra mosquito Mosquito Qual é o mistério da semana? Uhum. Vamos lá! Costa. Costa. E aí, me chamo Douglas. Lucas. Simbato. Bem-vindo a mais um Primeiras Impressões. O ah, é que variam, ah, é isso aí? Primeiras Impressões aí. Simbato. Qual é o anime que vamos comentar hoje? Mas eu ia falar de um anime cabuloso aí que surpreendeu. Oh, é sim. Los Citrus. Só assista se você tiver estômago, viu? <risos> <risos> Cítrus é uma série a é foda de mangá e inscrita em Fusada por por outra. A série começou em 2012 pela pela Six Ocean, pela série Ocean Entertainment. Então o anime Six começou até semente, eu comecei a acompanhar porque eu gosto de anime de, de, de romance e achei interessante a proposta e o diretor é do Yosu Gano Sora. Rapaz eu confesso para vocês não, era que eu não esperava muita coisa não nesse anime. <risos> Primeiro que, né, comendo alguém até o dedo de podre pra escolher anime, né é só... Mas às vezes eu acerta, vai, quando se esse desconto pra dúvida. Eu não esperava nada, eu jurava que ia assim, ser um clichê daqueles... ...zeite sem futuro, que você já sabe quando começa e sabe que vai assistir durante o anime todo. Mas me surpreendi com uma porção de elementos que ficaram bem cativantes, eu acho que... Primeiro que a animação é muito boa, a animação excelente, com um design muito bonito. As duas personagens que compõem é, fazem o centro desse anime muito bonito, muito bonito. E ele vai trabalhar com uma temática relativamente comum, mas de um jeito muito bacana. De jeito que assim, a gente viu o primeiro episódio, comentar, justamente esse quadro é a primeira impressão. Então a primeira impressão que a gente tem no primeiro episódio. E chamar atenção, com uma atmosfera muito bacana e elementos muito, muito interessantes. Eu acho que vai ser um dos que a gente vai começar a assistir, vai fim da... Acabar finalizando o meio. Bom, é, enquanto a gente estava assistindo aqui o primeiro episódio desse ano, eu até comentei com o Douginho com o Gilmar. Realmente tinha um, <risos> um elemento que era muito que eu achei muito interessante, que a personagem principal, ela parecia que não, não existia dentro daquele universo da escola a qual ela era aluna novata E assim, e as demais alunas, elas me lembraram muito o movimento delas, a, o movimento mecânico das demais alunas da escola, me lembrou muito aquele clipe do Pink Floyd Aquele clipe tipo do Pink Floyd em que, em que mostra, realmente, como é, problematiza os, os sistemas de educação, o mundo Foi um elemento bem, assim, apareceu bem simples assim Mas eu achei muito interessante isso E outros elementos, por exemplo, com uma personagem e simplesmente ter um tempo específico para personagem se arrumar que normalmente em anime, assim, a personagem vai se arrumar, né? Ela, assim, ah, vou me arrumar. Ela já sai do quarto já arrumada. Não. Nesse anime, não. Detalhe, é o de, é o de, cada detalhe, o detalhe de como ela amarra a Xuxa na mão pra depois passar pro cabelo... Passar maquiagem. É, cria, assim, uma atmosfera incrível dentro desse anime que, realmente, parece que a gente tá assistindo, sei lá, um, uma novela boa, né? <risos> Algo do tipo, assim. Então, eu gostei desse anime. Estou com mais de começo. E estou ansioso para o episódio número 5. É só isso? Doguinha já estava assistindo. É, a primeira impressão é de mim e de Gilmar. Doguinha aqui tá só de ah. papagaio de pirata. Só para aparecer. Né? Ah, <risos> Pessoal, Calé, se logo. inscreva aí no canal, curta nosso vídeo, que isso ajuda muito a gente. Verdade. E por favor continue acompanhando todos os nossos vídeos. Se você não... É a primeira vez que você está assistindo um, algum vídeo do nosso canal. Volte lá no início, assim, veja a diferença dos primeiros dos vídeos do nosso canal e volte a assistir os vídeos, os, os vídeos novos aqui e por favor comenta aí ou vocês melhoraram, se na gente não melhorou, ou vocês estão uma bosta, vocês estão isso, tá aqui, pô Mas por favor, Eu comentem, comente, aí. nos ajudem, façam o feedback pra gente melhorar cada vez mais Quanto, é o Facebook assim acabou conseguindo chegar a uma conclusão? Rapaz, eu... Por que o joelho das meninas é rosa? É, tem esse detalhe, o joelho das meninas é todo rosa, velho. Nossa! Ninguém já Eu, eu, eu, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro continuar assistindo pra saber o porquê que o joelho dessa é só rosa. É, pelo menos a das principais é rosa, o joelho, né? Eu não vi o joelho das das outras não. Acho que é, eu então, tô. Tá, acho que é, em karate, alguma coisa assim pra três meio de roda. Eita meu Deus, eita meu Deus. O <risos> tiozão, piada do tiozão na <lá> área. <risos>